Acho que nenhum inscrito sabe isso. Não. Quer dizer, alguns já já deduziram, né? Sim. What's up, guys? E aí, galera? Hoje tem um convidado muito, muito, muito especial. Nosso bebezinho. Que já tá querendo levantar. <risos> Ó, já? Sim, já. Ah, Mas ele não apareceu no canal faz muito tempo. Então, aqui ele está. Para vocês. Oh, meu amor. Ok. Get down, buddy. Então gente, hoje tem um vídeo sobre como é ser casado com um gringo. Significa usar a mesma cor de camiseta todos os dias. Nem planejamos isso. <risos> Eu pareço vir agora. Tipo, de verdade. Como você fala essas calças? também? Ah, calça de moletom. Calça de moletão e camisa verde Da mesma cor isso Isso é ser casado Bom, e antes, eu sei que eu não passei as fotos do casamento aqui no canal para vocês ainda Então eu vou passar agora E eu quero falar sobre nossa fotógrafa, Kelly Eu vou deixar todos os detalhes aqui na descrição do vídeo Mas a gente ficou muito feliz com o trabalho que ela fez as fotos vocês podem ver são sensacionais e a gente realmente apaixonou pelas fotos Então se vocês têm um casamento vindo ou ela faz outras coisas, festas, esse tipo de coisa Vai lá visitar a página no Face dela ou entra em contato com ela aqui com os detalhes na descrição desse vídeo E, e além de ser uma ótima fotógrafa, ela é uma ótima pessoa, pelo menos porque Sim. eu acho importante você ter um fotógrafo que você goste porque a pessoa vai estar na tua cara o dia inteiro no dia mais importante da sua vida então tem que é. ser alguém né que seja legal e ela tipo é sensacional eu me diverti tendo ela como fotógrafa né foi é. ai foi sensacional assim eu eu não podia estar mais feliz é. então agora eu tenho algumas perguntas para te fazer e eu quero que você responda sinceramente tá <risos> Qual foi a coisa mais difícil casando com um gringo? Ah, tá longe da minha família. Tipo, quando você casa com alguém de fora, um dos dois tem vai que tá ficar longe, longe né? É. E essa, com certeza, é tá tá longe da minha família, meus amigos uhum. e saudade a gente sempre tem, né? Uhum. Então, eu acho que que essa é a maior dificuldade de casar com um gringo. O que foi a coisa mais surpreendente sobre casando com, com eu, com um gringo? Tá, eu posso falar de um americano, né? Porque gringo, enfim, não sei como é que é casar com um gringo do Japão. Tá bom. Mas... <risos> Verdade. <risos> não, porque pode ser diferente. Não, não, não precisamos generalizar os gringos, tá? É. Qual foi a coisa mais surpreendente sobre casando com um americano Como a sua família e seus amigos me receberam de braços abertos? Mas isso é tipo, eu não sei porque tem alguns brasileiros e você era uma delas uhum. Você pensava que os americanos eram fechados, que todo mundo era como o Trump e... Não, não como o Trump, mas é que uhum. eu lembro quando a gente começou a namorar e começou a ficar sério, eu tava vindo conhecer a tua família eu morria de medo que sua família pensasse que eu tava com você só pelo green card. Era tipo, era o maior medo que a tua família e seus amigos achassem que eu tava com você por uma razão que não tem nada a ver, entendeu? Ela mora no Brasil, tá querendo sair de lá, aproveitou que conheceu um gringo pra... entendeu? Eu acho que... Eu não sei se eles pensaram isso em algum segundo mas pelo menos eles nunca me mostraram Nem a família dele, nem nenhum dos amigos Eles receberam... Me receberam como a namorada do Brian Que ele tá apaixonado que faz ele feliz E nunca duvidaram na minha frente Por um segundo que gente... o que a gente tinha Era de verdade, então... É. Isso me surpreendeu mesmo Eu tava esperando ter um pouco esse choque E eu não tive nada, então foi muito bom Eu até penso às vezes Quando eu tô... Quando eu tô falando com algumas pessoas aqui Eu falo, ah, minha mulher é brasileira E... Com algumas pessoas você, você pode sentir esse preconceito de ela só tá casando com ela por causa do green card, né? É. Eu espero que isso não é verdade. É <risos> bom, você, eu nem sei quem são as Você ainda teóricas. não conseguiu o green card, então vamos, vamos ver se você me deixa depois de conseguir isso verdade, nem tem ainda. E, e falando sobre o green card, isso é algo que a gente não fala muito aqui, nem nos uhum. dois canais uhum. a, aqui no YouTube. Mas você quer falar um pouquinho sobre como tá indo o, o processo? O que foi? Porque para, para a gente é, é, é uma coisa muito estressante. É. Por isso a gente não queria trazer para o canal, mas Realmente, mesmo que a gente fez tudo certinho, estamos fazendo tudo direitinho e mesmo assim está demorando quase dois anos já É, né? já vai... As pessoas não, não saberam que somos casados já faz dois anos é. o Primeira casa... notícia no canal, <risos> nunca falamos né que na verdade não. a gente já é casado há quase dois anos no papel uh -huh. Primeira vez que estamos... Abrindo isso para os inscritos Eu Acho que nenhum inscrito sabe isso Não Quer dizer, alguns já já deduziram, sim, né? Sim, sim Os que conhecem o processo É, porque ela, você ficou aqui por mais do que um ano antes do nosso casamento Então as pessoas talvez pensaram já que, que isso é o que aconteceu é. Mas quando você tem um relacionamento assim Entre pessoas de países diferentes essas coisas são, são coisas que não, não é todo mundo que pensa nessas coisas Mas assim gente, não teve cerimônia, a gente foi na prefeitura É, eu vou, eu vou colocar a foto daquele dia Foi tipo, a gente assinou as papéis e o cara falou Você quer que eu tire a sua foto? E a gente pensava tipo, ah sim, que Deus. <risos> Tipo, tava maior frio, a gente tava de casacão preto, uh -huh. né, nada, nem vestido branquinho, nada, foi bem... Não. E aí a gente foi pra casa e... Tomou um vinho? Não, foi acho celebrar? que a gente saiu... Foi comer é, não né? sei o okay, que, mas, enfim... Então, agora vocês conhecem um pouco mais sobre nossa história... E como que é casar com um gringo, gente, se vocês estão com um gringo e querem ficar com ele, saibam que... Provavelmente esse vai ser o um jeito de vocês ficarem juntos É Casando Bom, vamos voltar para as <risos> perguntas Qual é a melhor coisa de ser casado com um gringo? A melhor coisa? Uh -huh. Ah, poder conhecer outro país E tipo, e profundamente a cultura de outro país Porque quando você viaja, você vê o um por fora E eu morando aqui dois anos contigo Com a sua família americana, com amigos americanos eu aprendi coisas sobre os Estados Unidos que eu nem imaginava uhum. Eu acho assim que mudaram muito minha percepção do país Do que eu achava é. Eu já conheço muito mais é. Você ainda iria pensar que todos os americanos são fechados, chatos assim Mas agora não E, é. e se vocês pensam nisso Não é verdade Vem para os Estados Unidos conhecer okay. uma família americana Não somos tão diferentes Não, claro que tem gente que é né Cocôzinho, mas... Cocôzinho, isso é novo <risos> para mim. É, você pode chamar uma pessoa de cocôzinho. Co cocôzão. Cocôzão, é. Cocôzão. Então, claro, isso, isso tem no Brasil também, mas... Eu, pelo menos aqui no Colorado, eu tô adorando, assim, poder conhecer profundamente. Não foi tanto um choque, porque depois de conhecer um pouco melhor, as nossas famílias são muito parecidas, uhum. de fundação de ética, de até a, a religião, nossos pais são católicos, mas não são católicos que vão pra igreja muito uhum. Eu acho que a gente, você tem uma irmã mais velha, eu tenho um irmão mais novo, é a mesma distância, três anos de diferença é muito parecido o jeito uhum. que a gente foi criado, eu acho Então não teve... Teve alguma coisinha ou outra, claro Mas eu acho que nunca teve um choque muito grande entre nós dois E isso é impressionante para mim Porque quando você pensa que alguém é de um outro país A primeira coisa é, nossa, vai se vocês vão ter algo em comum é, entre eu Entre os outros E para a gente, temos muito em comum nossos pais se adoram, tipo, meus uh -huh. pais estão vindo pra cá e os pais do Brasil estão super animados e tipo... É. Yeah. Então eu acho que por isso que não teve muitas coisas que me surpreenderam uh -huh. casando com você. Em cinco palavras, escreve como é ser casado com, com um gringo, com um americano. Com um americano? Não pode ser casado com você? Eu não sei como é, que é casar com os outros americanos. <risos> eu sei como é casar com você. Eu amo. Muito. <risos> É maravilhoso. Pronto, cinco palavras. É maravilhoso? Uma palavra? Você falou cinco... não. Eu amo muito, é maravilhoso. Ai... <risos> It's cheating! It's cheating. <risos> tá bom, e você tem uma pergunta para mim sobre como é ser casado com uma brasileira? Qual é a sua coisa favorita em ser casado com uma brasileira? Ah que eu posso ir para o Brasil, sempre vou ter lugar para ficar e visitar. Você tem todos os seus inscritos, que eu tenho certeza que ofereceriam a casa deles para você. Não, pode dar uma razão de verdade. Mas você é a razão que eu tenho isso. sem você. Essa é a sua coisa preferida, poder ir para o Brasil ficar na casa de alguém de verdade. Eu tava tentando falar que eu também gosto muito de conhecer uma outra cultura, outras uhum. culturas e cultura brasileira e eu vi, eu conheci lugares que eu nunca iria conhecer conheci pessoas que eu nunca iria conhecer então isso foi, isso é a melhor coisa Entendi É, é porque antes de me conhecer o teu plano era para ir para América do Sul mas para um país que falasse espanhol, né? Uhum. Você provavelmente nunca teria ido pro Brasil é. Verdade. E porque você é muito gata, mas com todo o respeito para todas as outras brasileiras, mas ela é muito gata e isso é legal. Tá bom gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham uma boa semana. Se vocês ainda não estão sabendo que eu tenho um novo canal com dicas e aulas de inglês, também vou deixar o link na descrição e eu vou colocar o botão aqui para vocês se inscreverem. É isso gente, tchau tchau!